Oi pessoal, tô aqui. Eu não sei como agradecer a a essa aceitação que é só através da, da autoaceitação que as pessoas realmente conquistam o que estão precisando. A tudo aquilo que elas haviam já até algumas coisas aberto mão em relação à família, isso se uniram e de repente nós aqui com essa união formamos uma outra família. Porque essa é a família de alma. A família física... se perde com o tempo. Mas essa é duradoura. Eu só tenho que agradecer a todas vocês... as três meninas lindas... mulheres meninas, né? Pela confiança... e por tudo que vocês ofereceram. Se eu estou oferecendo para vocês... é porque vocês estão aceitando. Viver, como eu sempre digo, o presente como um presente. O passado foi um implante, aquilo derrete e não serve para nada. Do passado só vai ficar o que nós trouxemos, o que é bom para nós, que já vem no processo evolutivo. E o presente é tudo aquilo que descarta o lixo esse lixo nós não queremos mais. Agradeço... por ver hoje vocês... felizes... unidas com o que... achavam que estava desunido... e de repente essa desunião trouxe a união. Porque cada um se encontrou em si. Então daí vem a prova. Quanto mais implantes... quanto mais ego... mais desunião. Quanto mais carinho... mais amor... autoconhecimento... União. Primeiro vamos unir conosco e depois com aqueles que fazem parte do nosso caminho. Paz, luz e harmonia a todas vocês. Obrigada.